Uma manifestação foi realizada na manhã deste domingo 30, em frente à sede do Ibama, em Manaus. Os manifestantes pediam a imediata soltura do animal, que estava em posse do órgão ambiental. Hoje dia de maio ele já está em casa felizmente. Depois de muita pressão popular, e com a ajuda de uma parlamentar, capivara Filó finalmente volta para casa, por ordem judicial a favor de Agenor Tupinambá. Na decisão do juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante, Agenor pode levar a capivara para o seu habitat natural, desde que comprove que o transporte será em meios seguros, o que deverá ser atestado por um veterinário ou biólogo. A Filó já está em casa.